Ó, esse agora, só vou pedir... Galera, vamos embora lá. Só vou pedir 10 repetições. É bem tranquilo de fazer. Vai colocar ambas as mãos na lateral do corpo, assim. Vai fazer a extensão de uma das pernas, esticar uma das pernas. Subir, descer. Subir, descer, subir, descer. Esse é o mais fácil. Vamos lá? Conseguiram pegar? Preciso repetir? Ó, oh, vou repetir. É, mas só que aqui, ó. Do lado do corpo, a perna esquerda flexionada, a direita esticada. Subiu, desceu, subiu, desceu. Não, só o braço, só o braço. Mantenha a perna e só o braço. Não, você não, você tem a tendinite. Você só levanta a perna. São 10. Subiu, desceu, subiu, desceu. Tá ok? Tá ok? é 10 em cada perna, conseguiram? chega mais pra perto a mão do quadril, isso mais pra perto, vai, isso, isso aí, isso aí, vamos lá, prepara, 3, 2, 1, vambora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 8, segura. 9, 10, parou. Só muda. 10 com a outra. Quem sente dor no ombro ou na mão é só segurar. Tá ok? Em cima, você faz só a perna. Mas sentiu alguma coisa? Então tá, vamos lá mais 10. 3, 2, 1. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mudou a perna, mais uma sequência de 10, vamos lá, vamos lá, 3, 2, 1, vai, 1, 2, 3, 4, 5. 6 7 8 Bora 9 10 Mudou 3 2 1 subiu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Parou, descansa 5 segundos. vou demonstrar, tá? É, 10 não fez só 10 repetições. Não são 10 séries, são 10 repetições. Ó, oh, prestem atenção! Agora vamos lá. Vai ficar. Deixa eu colocar assim que vai ficar mais fácil. Vai ficar de joelho. Quem sente dor no joelho, não faça. Aí ah, eu vou explicar outro, tá ok? Ficou de joelho, vai colocar perna direita à frente, perna esquerda, parou, desce com a esquerda, desce com a direita, sobe com a esquerda, direita, parou, um, dois, desce com a direita, desce com a esquerda, entendeu? Subiu com a direita, desceu, subiu com a esquerda, desceu, subiu com a direita, desceu, subiu com a esquerda. Aí nós vamos contar dois segundos em cima para não ficar puxado para ninguém. Prepara, todo mundo de joelho. Isso. Isso. Vamos começar com a perna direita, tá bom? Vamos lá. Perna direita, perna esquerda, agacha. Segura. Um, dois. Desce com a perna esquerda, perna direita. Sobe com a perna esquerda. Sobe com a perna direita, agacha. Segura. Um. Dois. Desce com a esquerda, desce com a direita, sobe com a direita. Vambora. Vai. Segura. Um. Dois, desce com a direita, desce com a esquerda, isso, sobe com a esquerda, sobe com a direita, segura 1, 2, desce com a esquerda, desce com a direita, sobe com a direita, sobe com a esquerda, segura, um, dois, desce com a direita, desce com a esquerda, sobe com a esquerda, sobe com a direita, segura, um, dois, parou, descansa. Hoje tá pesado, né? Mas estou fazendo um pouquinho, vamos lá, levanta aí, todo mundo levanta, levanta aí meu camarada. Nós vamos fazer um exercício que é conhecido como bom dia, trabalhar a parte de trás da coxa e bumbum, ambas as mãos aqui na frente, coloca a mãozinha aqui, isso aqui, isso aí. Cotovelo do lado do corpo, os pés paralelos à largura do quadril. Só vai fazer isso aqui, ó. Agachar, mas ó, preste atenção preste atenção numa coisa, não é curvar o tronco, mantém o peitoral estufado à frente, contrai o abdômen, segura e desce, desce o máximo que puder até sentir, repuxar toda a parte de trás da perna, sentiu? então vamos lá, vamos contar, fica em pé, todo mundo em pé, pode ser com o joelho esticado ou flexionado, o esticado para quem tem uma flexibilidade boa, não sente nada, faz com o joelho esticado, quem não consegue, flexiona Dobra só um pouquinho Colocou a mãozinha aqui Estufou o peito e desceu Mais um, o joelho esticado Vai sentir mais Vamos lá Três Fecha mais a perna Fechar, fechar Mais Mais Isso Vai Vamos lá Vambora Três Dois Um Desceu Um Volta Dois isso, estufa o peito, três, desce, quatro, isso, cinco, isso, seis, vamos lá, sete, estufa o peito, estufa o peito, isso, oito, vai, isso, nove, força 10 vamos lá 11 não dobra não, não dobra não 12 não dobra não isso não 13 vamos lá 14 isso 15 tá sentindo puxar vamos lá 16 estufa o peito estufa o peito 17, vamos lá, isso, 18, isso, 19, vai parar, 20, descansa, e aí, como é que tá? O colchonete, vamos lá galera, falei que hoje ia pegar um pouquinho pesado, esse aqui é fácil, esse aqui é fácil, vamos lá, coloca a mãozinha, Ó, vai colocar a mãozinha, deixa eu ficar assim para ficar mais fácil para vocês visualizarem. Na linha da cintura, OK? É bem simples. Agachou, subiu, joga para frente. Vai sentir a lombar. Agachou, joga para frente. Agachou, joga para frente, tá OK? Vou preparar o corpo de vocês para daqui a pouco a gente fazer um outro treino que vai precisar ter força para fazer esse exercício. Vamos lá, todo mundo. Desce, desce, todo mundo embaixo Todo mundo embaixo Vou pedir que vocês contem, tá, ok? Fazendo devagar, vamos lá Um Dois Contando, vai Com força, vai Isso Desce Isso Isso Vamos lá Isso Isso Vamos lá. Isso. Isso, tá sentindo a lombar? Tá legal? Isso, vamos lá. Tá sentindo bem a lombar? Tá. Isso aí. Desce, desce. Tá doendo? Ah, tá. Então vai. Tá, vai lá. Isso. Isso. Vamos embora. 18. 19 Isso. 20. Vamos 21. Vamos embora, meu camarada. 22. Vamos 23. Isso. 24. Vamos lá. 25. Faz o da parede. 26. Faz o da parede. 27. Vamos lá. 28. Isso. 29. E 30, parou, descansa.